E aí, galerinha do canal? Aqui é o Zubi, estamos com mais um vídeo. Hoje eu tô com o Saga aí, com o Miki. A gente vai fazer o DG do das 12 casas Zuzikas, a parte 3. Só que, tem o porém, a gente nunca fez ela. Então a gente não tem noção de como vai ser. Então a gente vai aprender junto com vocês. A gente não sabe se dá pra fazer em 3, então... Vamos lá, galera? Bora lá. Deixa é show life aí, né, Zubi? Vai, calma aí. Bem, bem pensado. A gente não tem andrômeda, a gente tá com um dragão. Começou um o dragão-marinha aí, nós. Eu vou em modo de defesa. Deixa eu blocar. Beleza. Deixa que eu bloquear e entrar primeiro. se você... Dano vai ser complicado. É. Vamos tentar, vamos dando cuidado. Reza pra ter a benção aqui na entrada. E é isso. aí, ó. Ah, tem... Ah, bem assim, né? Agora sim. O meu tá 9% o tá. ataque. Então, <risos> pode pra tá nós aí. Vamos lá, dois casos e 3, três, por favor. Pega o bagulho aqui, mano. eu, eu já peguei, peguei, peguei a cara. benção. Né? Me... Você Os bichos aqui é nível 60, filho. Aí, aí, que... aí que é bom, ué. Olha ah, como é que eu mingo eles, né? <risos> Acho que ah, dano assim. na esquema, que nem eu falei, é só deixar ah. eu blocar, deixa eu ah, entrar na, tá na frente, não vai tomando dano, tá? Que má vergonha, um tanque que sou eu que tô aqui, né? Eu tô tankando mais com você, uh... é. eu tenho regen life agora, filho. nossa, tá roubado, velho. Ah, vamos ver, para cá. vai dar mal. Tô preso aqui, os aranhos, as mulher aí, tô do Então, hein? pô, e que tu que conhece do cabelo depois de, de saca de Virgem, quem são os cavaleiros que a gente vai pintar? Os três Bah, ô meu, nem tô com cabeça pra pensar nesses bagulhos Tem outro aí, ó A Casa de é Evento Mil, Escorpião e Sargentário Oxe, Sargentário tem quatro boss? Como é isso? Nós vamos pra casa do Xion, do povo, por casa do... mestrancião é. agora Mas a gente vai pintar o quente, então não é Sancião, né? doco de Libra. Vai no Doku? Não, não é o Doku. Vai branodoku. Aí, 25 minutos. Na, na casa de Libra. Camos hum. tá esperando o Yoga. E aí ele bota o Yoga na escape de gelo lá. Ah, no doco É quando o chum dá aquele amassa no Yoga, né? É, daquele aquele amassa lá. O, o certo seria o Doku de Libra, né? Sim. Vai arrumar. Não, mas é a cronologia da saga. Vai ser outra. o que Só aparece no Quads Saga de Santuário. Olha os bichos. É tudo meu, sai fora. Nossa, Eita. Quem vai pegar? É o é que achei. É o que vi primeiro. Ei, bai, eu peguei. Eu também me peguei, velho. Só que não. Agora eu não consigo ligar o meu. Tô... Vamos lá. Eita, Daft Punk! Eita. Vamos entrar? entrar? Ó, viu o Yoga aí, ó. Aí o Yoga na é skiff de gelo. Ó. Ixi, já tomou um pau o Yoga já? Falar com o Chum aqui. Vixe, vocês tá... estão aí em cima? Tão, estamos aqui em cima. Ah, porque deu. Um deu bocadão... ó, ó, tem do. Ih, que que tu escolheu aí, cara? Não sei, eu escolhi alguma coisa aqui. Ah, tem três minutos pra quebrar o bagulho de gelo aqui. Bate aí, ô, ô dano. Ah, três minutos dá pra quebrar esse caixão de gelo. Ó, ganha. Ó, caiu o item aqui, ó. Eu vou olhar, eu vou. Tô lagado aqui. caiu aqui, ó, só um minutinho. A ah, caiu tem ruimzinho aqui. Depois a gente vai ver o que a segunda opção tem de bom, tá, gente? É, a gente faz a segunda vez depois. É, aqui não teve nada de bom. Ruim é. O Zubitio, o Saga caiu, cara. Saga caiu? Vai tancar. Cara, vamos até a casa do... Vamos pegar na porta do escorpião. Vamos esperar na parte do escorpião. Pode ser? Eu tive que fechar o jogo pra entrar de novo. A gente espera aí na porta do escorpião, até agora vamos matar os bichos. Eu tô... Escorpião. Escorpião é forte no, no, no anime? Meu? Opa. Ah, mais ou menos. Quem derrota ele? E Olga derrota ele também. Ah, aqui não é a casa de... Depois da casa de para libra... Depois da K Eita E yeah, aí, rapaz Tá muito forte pra esses é. bichos aí com essa é. armadura Pô, você... oh, eu tinha falado pra vocês que podia vir armadura no meio da DG, aí ó Algo legal pra vocês É muito é muito cagada pegar uma armadura dessa meio da DG, né? Ô, oh, manda PT aí pra mim pra entrar Ah, pô, pera aí Ih, cara Fiz alguma coisa? Vou mandar PT, calma aí. Aqui deu uma caixada aqui. Convidei. Só se você aceitar, tá? Aceitou? Bora. Meu, tá muito forte essas chimas demoníacas. Essa pica, essa armadura tão AP demais. Tá bonito esse santuário. Tá só os pedaços, né? Olha lá o ladrão lá. Onde? aí. Ah, ladrão, assim. Viu, é hit kill dos bichos, cara. Você tem que matar alguma coisa aí? Pô, dá pra gente fechar a DG com isso, cara. Ai, que roubado. É, mal. o problema é que só falta dois minutos, né, Adelma? É, a gente depende do Ick, é Que Pô, tá Chega rápido, aí. Pô, dá pra matar um ladrão com hit, cara. Hã? Dá pra a gente matar o lagão com hit. Pois é, mas o ideal é não matar ele com hit, né? É, mas agora e agora? E agora? Ah, é, o cano bate, velho. É. O ideal é dar uns três porradinhas, né? O pai tá chegando. Ó, ah, tem menos de um minuto. Não vai dar pra gente tipo, matar. Vai dar pra matar esse boss. Sagitário a gente vai ter que segurar nos 30. Por que tem quatro bosses de sagitário? Quem são os quatro bosses? Tu se lembra quem são os caras que estão na casa de Sagittário? Esse aí tem inventado. O sagitário é só o IOLOS. Ele faz um teste. lá Pelo menos na história, né? Aqui, ó, aqui, ó. Rick. Aqui, saga, aqui, saga. Saga, atrás? Tudo rapaz. Pode. Ah, tô aqui, pai. não se Nossa! droga! Essas partes aí é um que Esse aqui é drogão. Oh, é Ei, gente, onde três se me demorou? Poxa! Desclamação de Atena? O que é isso? Oba, meu, o barulho de sangue demoníaco? Caraca. Vai, vamos lá. Qual é, o, qual é o nome do cara que fez a picada lá? Agora bicho ah, agora os bichos todos aí. a gente perdeu a armadura, que sem graça. Dá pra ele ter feito o deixo todinho com aquela armadura hein? É. Se no wiki não cai. A Ah, olha aí, não né, ia ter graça, não dá pra mostrar a dificuldade pra galera, né? Eu ainda acredito que nós não vamos ter dificuldade, ah, né, mas... A dificuldade que é eu. <risos> Apesar que o BR é mais difícil aqui, né? As 12 casas 12 casas a parte 2 foi bem mais difícil no DR, não foi? Ah, difícil? Defi... Não é, não é, cara. Não, ele dava mais dano. Nem, nem, nem, nem, nem, eu não vou nem falar o que aconteceu. Tá fazendo o nível de power que tinha lá e o nível de power que tem aqui. Ah, é, é muito Não difícil. chega nem perto. Não mesmo. Tô com 100K de power. Tô... Aqui nós estamos tá bichando a goiaba mesmo. Quem é? o cara? Almiro? Ele é forte, Simiro? Ué, Simiro aí pinta o cabelo, cara. É do mangá, pô. Ele é do mangá. É referente ao mangá, a história. Então, não sei se a história é igual. Porque o Miro que não tem cabelo amarelo, não? No desenho? No anime? É. Vou derretê-lo. Ah, tá É, fácil. essa é a intenção. <risos> tá fácil, <risos> Uzi. Olha quantos K de power o Saga tá, e olha eu com 107 K de power. É, vai ter que saber se esse cara é que nem o de Capricórnio lá, né, que dá um bagulho lá da hit-kill Tem que saber o que ele tem debaixo da tá manga Tô, aparentemente, mãe, aparentemente ele não tem nada nas mangas Eita porra! É Eita lasqueira, puxou uns escorpião louco aí hum, é ah, coitado dele, ó né? ah. É, mas eu acho que se a gente não tivesse... Muito power, aqui ia ser ameaçado, eu acho. Olha. Ah, tchau, não deu um pouco boa Nem me encostou o dedo. Olha. Ah. Eu tô <risos> queimando o cosmo. Nada ah, que preste. Nada que preste, exatamente. Tem, tem ó, verde. Cara, não caiu mais coisa interessante. É. Eu tô achando que a DG das 12 casas, parte 2 também não tá aqui. Ah, tem um, tem um negócio ali, ó. Vamos ver o que cai lá. É mesmo, vamos ver. O Matar uns mobs aqui né? ganhar XP que... As 12 casas a parte 2 é bem mais difícil né Não tem nada aqui Os mobs ganham né? XP Vamos ver o que vai ter na casa de tá Sagitário Os aguardar né? matar, matar esses mobs aí e ganhar um Né? eu que... Sim, Ah, tá dando de XP, cada um rapaz Certo? Aham um Aqui fica. O que eu tô Mil bicho? Milão, tá dando 300, pô. Pra mim tá dando 300 também. Ah, me deu não, mil. Não, esse deu meu, essa aí deu meu. É, tem uns que dá mil, tem uns que dá 300, varia, né? É, tá valendo ficar aqui matando uns. Ô, uma cerveja. Quantidade que não pode ver. Vou passar aqui pegar a passadinha do mar. Não, eu quero ver outro. Olha a caixa da Pandorga aqui. Outra? Hã? Outra. Opa, calma aí. Vamos lá, bem. Ah, aqui é buff, ó. Tá bom. Ixi, ó. Aqui em cima tá tensa ali, né? É. Ah, deixa, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Eita, eita lasqueira. Puta eita, pô. Eita. Que isso? Eita. Apelou. É, vai falar que tá fácil. Perdeu, ah, eu tô indo pelo lado, vocês, em vez de ser mal... Isso aqui não tem no mangá, essas catapultas, velho. Ah, não, não existe, não. Né? Isso é só do jogo. Hum, Já tá. tem que dificultar um pouquinho. Ó, oh, tá com 600 mil de vida. Também. Que loucura. Galera, eu vou assistir o Dragon Ball Super ali. Porque o Mario eu volto. Hein? Opa, beleza. Ih, vai ter que ser por aí, não é? Adentro. Ah, eu subi por aqui. Essa aí foi nova, Gostei. Ah, legal uns negócios pra inovar, né, cara? Não ficar só... Mesma, isso. É, é, isso aí. Achei Senão legal, vai sim. ser, Se vai ser toda hora só subir e matar os cavaleiros de ouro Tá, entendeu? Apesar que não desenho é só, né? É. <risos> é. Mas, né? Aí, gente, tem uma loja de ouro aqui, tá? Eu vou ver o que tem pra comprar e depois eu vou oh, pra vocês. Tá te não sei o que é isso, mas eu quero ah, tô sem gold, que bosta é, tem um cair aqui, vem de coisa aqui ó. deixa eu ver aqui, tem alguma coisa que interessa essência de expressão, pacote, tal, tal isso aqui tudo é útil qual foi ele aqui, senão eu vou adicionar O amor A ah, cara, esse DG tá muito fácil. Cara. É porque eu tô aqui. Ah, mesmo assim, ah, mesmo sem tu aqui que ele é Mesmo assim, tu tá fácil demais. É que você não viu? Não é só, você, é, você lembra como é que nós fez a Max 50? Ah, foi, foi, foi de boa. É. Os o, o cara tá level 50 com mais de 100k de ah. É isso aí, cara Estacar power, é isso aí Isso vai ser fácil Opa, o que, que tem aqui? Um lá chupo, no BR gente, lá é. os cara tava level 60 Olha, ainda. tá uns 4 de monha aqui dentro, hein Nossa, ah. espera Porque eu tô com bicho aqui fora ainda, viu Tô na posição de tanque, só pra lembrar vocês e... Eu não tô na posição de dar dano. Você Aí bota. se for pra tankar, eu tô só tankando. Tem que e... ter alguém pra matar. Tem que escolher um dos quatro boss? Derrote os quatro boss. Não sei, sei não. <risos> Será que dá pra pegar os quatro e matar os quatro? Hum... Sei não. Nem ideia. Ah, dois. Não, agora... Oh, dá licença, eu vou pegar essa armadura de Sagitário pra mim. Não dá pra pegar Ah cara. Não tem muita assim só, que... só você batendo, só você bate Vamos ver se vai que tá aqui Ah, dá pra fazer assim, cara Toma 7k de dano. Demora né? Ah, é facinha assim, a DG Não é difícil não cara. É isso aí, agora vamos agrar os outros Nunca no foi Nossa, essa DG dos meus casos parte 3 me decepcionei. Ah, ah, e tu, ah, ah, e tu, e que se decepcionou? É, eu nem vou falar nada. Por que? Ah, cara, sei lá. A gente tá em 3, também tem que ver isso. Ó, o drop não foi bom. A DG das 12 casas por 3. Não teve dificuldade, não teve nada de diferente que a 12Ks por Tô plantando os quatro? Nem zipote ainda. Eu vou estourar o... o Cosmo agora. O Anti-Pacto lá, três. Viu? Parei de usar o modo apelão. Desliguei o modo apelão. Os bichos estão tá dourando mais? Poxa, tá mudando. Oh, os bichos estão tá virando estatueta, um gente. Estou com uma leve impressão começou a isso nada a cara. Hum. Mata os caras caras em estatuetas. Bom saber. A impressão mínima está tá crescendo de fogo, gente. <risos> Grandão, ó. Ah, o bicho tá muito né? É, o bicho tá crescendo, tá dando mais dano. Ah, morreu. Eu sei que alguma coisa ali... Eu sei que alguma coisa brilhou. Ó. Oh. Oh, deixa eu ver essa cuticinha agora. Vai liberar a madeira de olho. É só pra essa cuticinha. Certo, ele vai fazer aquela fala do Aeoros. deixa a tela em vossas mãos. Assim, e aí ele abre a pt e fala, ah, a eu fazer. Para os cavaleiros que chegarem até aqui, eu deixo a pena em vossas mãos. Alguma coisa assim. Só isso? Sem graça. Tá bom, tá gostoso. Vise, vise. Ele não tem uma calça pior que a minha. 12, cara, o final da batalha. Hum. Calça do. Tu... Hum. Hum. Hum. Aí, judia, hein? Ah, gente, na moral, cara. Aí, judia, hein? Boa. Olha a minha luvinha aqui, ai, que delícia. Tu pegou essa luva? Tu uma luva, tu? Tá de zoa, Tu pegou essa luva agora? Sim. Ah tá que zoa, só aí é que não peguei nada? Hum, eu peguei um item roxo também, mas foi uma calça. Eu peguei, eu uma, que... peguei uma calça de bosta aqui. Ó. Pronto, olha ó, os powers onde é que vai? Hum. Que meu amigo, aqui tem power. Ah velho. Ó, ah, 1500, ah. só que a minha tem redução de dano crítico. Ah, é que, bosta. ah que desgraça, gente. Esse cara um item roxo, eu peguei nada que presta no DG. Então, gente, essa é ah. a das 12 Casas, parte 3. A gente deu uma desanimada. Pelo menos eu fiquei desanimado, porque os dois aí pegou item bom. É. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe uh, seus comentários aí.